Ei, demorei, mas cheguei, sempre trazendo franqueza no processo que eu estou vivendo Obrigada por todos vocês estarem aqui, eu espero que as leituras estejam sendo edificantes Como foram para mim há um tempo e como estão sendo novamente para mim nesse momento Bom, estou aqui é, através da vontade de Deus, sendo Deus em ação, como cada um de vocês também o são e como eu falei para vocês, eu estou no livro 2, estou conversando com Deus, então eu vou trazer um pouquinho uh, de reflexões sobre isso, que <risos> casa com as experiências espirituais de expansão de consciência que eu tenho vivido no meu dia a dia, que eu gosto de compartilhar. Lembrando que eu vim para isso, eu compartilho com a intenção de sempre ajudar, que vocês não precisam sair por aí, Uh, tentando ver ou qualquer coisa, porque não tem necessidade, o seu sentido vai mostrar o caminho, vocês só precisam começar a acreditar em todas as canalizações que vêm, em todas as codificações que vêm, para fazer com que vocês saiam dessas crenças limitantes, que vocês não podem, que vocês são pequeno, pequenos, que vocês não são luz, não é verdade, tá? Eu fiquei muitos anos acreditando nesse lugar, inconsistente, até a alma gritar, eu começar a viver esse processo que somos todos nós né? não é comigo, é conosco bom, tem uma parte do livro que explica exatamente uh, como a gente faz para diferenciar uh, sentimentos que vêm da mente e sentimentos que vêm da alma e tem uma pegadinha porque muita gente fala ah, é, os pensamentos vêm da mente o que a gente sente sempre vem da alma negativo às vezes os nossos pensamentos ou alguma coisa que você viveu nessa existência alguma memória ou em outras passagens atemporais que já já explico isso é, ele vem carregado de emoções ele vem carregado de situações é igual quando você vê um filme romântico ou triste Aquilo vem com emoções, do seu visual, você pensa, reflete e aí você memoriza os sentimentos. Então, não necessariamente é só a alma que traz para os seus sentimentos é, aquilo que está ressoando ali, como um aviso, ah, isso aqui é da alma, eu tenho certeza. O jogo é o seguinte, se você perceber que aquele sentimento e ou pensamento, independente de onde esteja vindo, traga ah, um limite... Uma sensação de, ah, eu não sei o que fazer, quero acabar com tudo, quero desistir, ah, eu não tenho saída. É uma crença limitante, porque nós somos seres infinitos e isso já está muito claro. Né? Então, toda vez que nós ah, nos fecharmos bem distante da infinitude e da grandeza que nós somos, nós estamos nos enganando. Então, é importante respirar falar, ah, eu reconheço essa crença limitante. E aí você conversa, crença, eu sei que você ficou nesse lugar, só que eu quero te apresentar um universo de infinitas possibilidades. E aí você mostra, sabia que sempre tem uma solução para qualquer coisa? Sabia que a vida é muito mais do que você acredita? E aí nós vamos modulando a partir desse lugar, tá? Quando, quando você quiser saber que é realmente a sua alma, é um sentimento sem dúvidas que vem que te conecta, se fala, uau, o que que é isso? É aquela primeira coisa gostosa que vem, você fala, uh, é isso que minha alma tá avisando E às vezes ela não avisa é, tão somente é, coisas maravilhosas, né, mas ela faz um indicativo de, será mesmo que você tem que ir por aí? Aí, você, aí vem aquela intuição de, hum, dá uma freada, opa, faz você pensar para que você não... Viva um quantum um futuro desnecessário, como uma somatória das suas escolhas de hoje. Aliás, é sobre isso que eu quero falar. Nessa parte do livro ele fala muito a Deus, fala para o Neil Donald Walsh, como nós distribuímos e como nós organizamos a questão do tempo, né? das 24 horas, dos nossos horários, e como no ano a gente distribuiu, os dias, os meses, enfim, e causando umas situações nossa, tá aqui tá sobrando, aqui tá diminuindo, porque a gente avaliou através das, das fases da, da, da lua. Teve todo um uma análise ah, importante que nós escolhemos como uma forma organizacional que se continua. Mas aí Deus explica é, as problemáticas de se manter dessa forma. Parece a maior loucura da vida, mas não é porque tudo é uma escolha de organização, se um grupo todo escolhe se organizar dessa maneira, você simplesmente nasce, você é inserido naquele contexto e você aceita sem contestar. Mas nós tivemos grandes cientistas, como Einstein, preciso dizer, que questionava muito essa questão do tempo, que já tem várias comprovações científicas, que esse tempo... Ele não existe, que ele foi criado a partir da organização mental de um grupo que vive aqui no planeta. Então, nós que movimentamos esse tempo, ou seja, não é o tempo que nos movimenta, somos nós quem movimentamos esse tempo com o poder da nossa mente, tá bom? Então, assim, é só para deixar muito claro que esse tempo foram seres humanos porque a gente só acredita nessa vida estática fixa aqui, a gente só acredita nessa realidade, a gente acredita que em cada encarnação eu vivo uma de cada vez e que está tudo certo. Então, eu crio uma linha cronológica linear conforme o meu estado mental e está tudo certo. Bora lá! Só que agora nós estamos sendo apresentados né, para esse retorno para casa, de um algo quântico é que nós somos quânticos é um pensamento quântico onde não tem uma linearidade onde tudo acontece ao mesmo tempo eu acho que eu já falei em alguns vídeos sobre isso para vocês ah, e quando eu ouvi cryon ou próprios mestres ascensos falando filha é tudo tá acontecendo agora aí dentro de você no mundo em todas as pessoas e no universo como assim? Eu falei passado, presente, futuro, então as minhas encarnações passadas, tudo agora, eles falaram, veja, e aí no livro fala a mesma coisa que vem esfregando na garavala, dá para você se ligar que é isso, é, e que coincidências também não existem, porque eu estou vivendo, faz nas últimas três semanas, esse processo, de ver é, tudo acontecendo ao mesmo tempo sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas a somatória do que elas decidem agora eu vejo um carrossel em volta delas mas já já eu eu explico isso né? que é, é como se tivesse uma multidimensionalidade no campo de cada indivíduo né? é, com memórias personalidades vivas rodando e afetando aquela personalidade que tá ali na frente em terceira dimensão mas eu já chego aí porque eu demorei para entender o que que era isso e não basta a gente ler a gente tem que experienciar. e aí os mestres ascensos já tinham me falado há muitos anos atrás e agora de novo no livro que passou batido na época quando eu li acho que não era para entender muito uh, não conseguia não tinha discernimento na época clareza para poder compreender e hoje explica exatamente isso que não existe um tempo, que nós somos seres divinos, que encontramos múltiplas formas uh, de se viver ao mesmo tempo uh, em, em múltiplas realidades, não só em terceira dimensão, que não seria cabível, por conta de tamanha expansão que nós somos, porque nós somos divinos, ficar totalmente acoplado à condição física humana, que de alguma maneira o nosso corpo mental ele se desmembra em múltiplas facetas dimensionais, é né? tanto <risos> dimensões mais para baixo, dimensões mais para cima e, e isso tem vida, né? cada pensamento tem vida, uh, tem é, relações paralelas, tem vidas paralelas, tem casas paralelas, uh, tem profissões paralelas, tem <risos> e aí parece ser bem fora da curva, mas é verdade, tá gente? Bom, não só o mental, o emocional também, múltiplas, não estou falando de um, estou falando de múltiplas sensações, personalizações, vontades, se manifestando e fazendo acontecer e criando realidades, porque tem pessoas que acreditam piamente, que eu dei uma bagunçada aqui no cabelo, é, que acreditam piamente, ah, eu não consigo e tal, e aí a sua vontade, a sua força oculta vai lá e dá um jeito de realizar e manifestar é, essa vontade, porque ela sabe que ela é a deusa a criadora da vida dela, então, ou Deus criador da vida dela, então ele vai lá e ele faz acontecer e você nem se dá conta, porque tá vivendo essas múltiplas realidades e também tenho certeza que eu já falei em alguma live em algum vídeo aqui bom só sintetizando ah, o seu corpo físico a própria energia do seu corpo físico também os desejos dele ele cria realidades múltiplas no seu inconsciente né? então por isso que você tem umas sensações estranhas você fala nossa mas eu estive com aquela pessoa a sensação que eu já conhecia aqui aqui nesse lugar nesse quanto então aí que a, a confusão começa a acontecer e espiritualmente aquela vasta camada que a gente sabe que são múltiplas múltiplas múltiplas e aí a gente entra nos fractais e entra na questão da mônada é uma loucura que se fala gente quanta coisa porque porque nós somos deuses nós não cabemos em um único lugar tá? esse é um ponto então não se fixem tanto aqui entendam que as suas escolhas de hoje, obviamente, estão fazendo um ajuste em tudo que você viveu, seja na sua infância dessa existência ou de outras passagens suas, né? porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, é como se você estivesse fazendo um alinhamento, uma verdadeira ressurreição se encontrando hoje, por isso que eles falam que o presente momento é a única coisa que você tem, porque é tudo aqui, é tudo presente, é passado, presente, futuro, tudo aqui acontecendo tudo se manifestando neste exato momento então suas escolhas de hoje obviamente podem mudar completamente o seu futuro né? que já tá pronto só que você não se lembra então por não se lembrar você não experienciou mas a sua alma sabe Ela sabe que ó, resultados eh, de algumas determinadas escolhas vai te jogar numa somatória de quanto no futuro que é um lugar já pré-determinado pela alma, mas que você não tem conhecimento, e só toma conhecimento quando o corpo experiencia. Isso fica claro no livro, e isso fica claro em tudo que eu tenho vivido esses dias, por isso que eu fiquei quietinha aqui, não dava tempo, vinha mil coisas, mas eu precisava parar. Que Eu não entro nessa obrigação que tem que, tem que pôr, tem que fazer, tem que... É, não tem que, isso aqui é um processo sério, é a minha vida, é o meu despertar. Então eu preciso respeitar muito o que vem, para entender, com, trazendo síntese, para explicar para vocês. Porque se eu não entendo, está uma confusão, o que, que eu vou comunicar? Então eu esperei o esclarecimento vir para poder transmitir para vocês. Ah, eu ando vendo esses carrosséis, como eu falei para vocês. Eu vou dormir, eu vejo os pensamentos das pessoas na Terra quando vão dormir, principalmente aqui no Brasil, né? todo mundo dorme ali mais ou menos no mesmo horário. Nem todos, mas enfim, vocês entenderam e projeta. É como se uma nova realidade surgisse, Puff, sabe? Mas não é uma, era isso que era muito confuso para mim. Eu, cara, é uma realidade, o que que tá acontecendo? Porque parecia que eu vi em um bloco, sabe? Bloquinhos, telas, assim. E as pessoas se manifestando. Aí, conforme eu ia me aproximando, eu entrava naquela naquela realidade do pensamento, seja mental, emocional, misturado ou não, projeções é, e eram muitas, múltiplas camadas desses corpos que a gente tem. Bom, ótimo. E, e aquilo me confundia. Eu falei, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui? E era muito, gente, meses e meses assim eu fiquei assim. E antes eu não entendi, por isso que eu não me aprofundei tanto, mas eu tava começando a aceitar essa bagunça inconsciencial. Eu, tá bom? E viajava na minha bagunça inconsciencial. É, eu tava me buscando nesse nesse universo inconsciencial. Então, eu ia como Marisa, eu me encontrava lá, eu me encoplava, eu tomava consciência e me tirava de lá. Falei, Caramba, eu me tirei de lugares bem surreais, de realidades muito surreais do, do meu passado, dessa existência ainda aqui. Ah, quando eu fazia teatro, é, o mundo de televisão, é, e, e as pessoas ensandecidas, todo mundo agrupado no mesmo lugar, sabe? querendo a mesma coisa, eram grupos grupos que querem ser famosos grupos que querem reconhecimento dos pais, e aí tinha um monte de pais ali julgando e uma roda de filhos chorando, sangrando, passando uma são vários grupos, grupos dos, da, da, da turma que só quer transar grupo da turma que só quer comer grupo, grupos, grupos grupos do, da, das pessoas que é, se acham insanas dos bipolares, dos não sei o que são é, são sincronicidades por escolha a pessoa se fala tanto que é que é que é que é ela cria um discurso de crença de estar nessa frequência e ela se joga porque ela é que cria esse mundo para ela então ela se une a esse universo seja aqui seja fora quando dorme é eu sei meu Deus a gente é muito grande mesmo. Bom. E eu comecei a aceitar, falei, não, beleza, tarará, tarará. Aí a gente teve uma virada de energia, que foi o que eu escrevi lá no grupo. Nossa, assim, da quinta consciência ser efetivamente instalada no planeta Terra. Aconteceu, e aconteceu na quinta-feira. Foi uma virada, quinta-feira passada, foi isso, é isso. Foi uma virada, assim, pff, sabe? De você olhar as frequências de dores, de encolher, encolhimento espiritual, você ver, mas você entende quem ainda está lá porque você estava, então você entende com amor, com compaixão, e você só espera a pessoa ter o clique dela, você não, não se esforça mais para nada, aliás, você não carrega mais ninguém nas costas, isso para quando você aceita a quinta dimensão. A quinta dimensão, ela só se estabelece totalmente no corpo. E a maioria de vocês acorda em quinta, volta a dormir, acorda em... Porque eu tava assim, tá, gente? Então relaxa, faz parte do processo. Não precisa correr, é só você escolher todos os dias. E eu escolho a quinta consciência em mim, porque ela já existe. É uma questão de eu dar espaço e trazer esse exercício, essa essa praticidade no meu dia a dia de escolha para eu estar por isso que eu falo gente pratica pratica e os mentores falam pratica pratica pratica pratica pratica vai vai vai vai vai que uma hora você vai estar totalmente uma hora você se totaliza nessa quinta consciência que é só o começo que a gente está indo de quinta para sexta sétima ainda num corpo físico de terceira tá bom então isso não vai parar é, eu conheço pessoas que já estão em sétima consciência e vai indo, ai nossa, mas que pena Gente, vocês não precisam ficar chateados Porque parem de se julgar Vocês já são todas as dimensões do universo Vocês são Deus Vocês não precisam é, ter aquele sentimento Ai eu não tô conseguindo porque você de novo está se contando uma grande mentira Quando você acreditar que você é tudo Você vai começar a se sintonizar nessa verdade que habita dentro de você Tá? Então eu estou aqui só para lembrar vocês disso, coisa que eu também não lembrava. Né? Então quando eu fui para essa quinta dimensão, no primeiro momento eu fiquei muito radiante, feliz. Foi uma transição forte de, de três semanas, assim, porque eu fui indo devagar e fui me integrando. Eu parei com aquelas oscilações bruscas né? e deu um sentimento de saudade de uma... É, da personalidade de dor que eu tava deixando ali, da, da Marise que sentia culpa, da Marise que sentia vergonha, da Marise que se sentia humilhada, abandonada, injustiçada, eu fui deixando, abençoando ela. E me vinha uma tristeza porque eu tava me vendo sozinha, mas era uma boa tristeza. É uma tristeza do se importar, de querer que todo mundo já viesse, mas depois quando eu me estabeleci lá, em quinta eu olhei e falei, ah, todo mundo veio, relaxa <risos> Vamos sair por aí espalhando o brilho E ali você se acalma E você entende 100% como o Miguel Arcanjo ontem falou Num, Em duas sessões que eu fiz que ele estava muito presente Que afinal de contas eu estava Conversando com o fractais dele é, é a confiança absoluta Não tem dúvida, será que, mais, que Eu preciso fazer alguma coisa Não, a própria pessoa se escolhe a própria pessoa se manda um sinal, a própria alma da pessoa, o eu superior, as múltiplas versões que estão vivendo em camadas de mais sabedoria daquele ser, vão sinalizar para ela, a gente não precisa se preocupar com isso, tá bom? Ah, quando a gente quer demais, porque é aquele sentido de salvador que a gente tem que não precisa. Eu tinha também, eu deu até dor na coluna esses dias, até vou fazer ressonância amanhã, é, mas agora não tá mais doendo, porque eu, eu decidi que eu não salvo ninguém. Quando eu virei para essa quinta consciência, totalmente, e não oscilando, que de novo faz parte do processo, não pira, faz parte do processo de treinamento, treina, treina, treina, se estabelece, não cai mais. É, você olha as coisas com suavidade, com resiliência, você compreende na carne, no teu sangue. É, e você não precisa que ninguém fale nada, você simplesmente é e você vê todo mundo como todo real. Esse lugar existe em você, não são só sensações de êxtase e você vai se tornar 24 horas esse ser. Né? Tá aqui, só deixa, é... não fiquem com medo quando vier aquelas limpezas fortes. Ai meu Deus, não sei Calma, respira, eu confio, eu tô voltando pro meu centro, eu tô voltando pra casa. É isso, tá gente? Voltando aos carrosséis, nós estamos nos influenciando o tempo inteiro nessas múltiplas vidas que a gente vive dimensional. Então, por isso que às vezes vem muitas imagens. Cada pessoa que eu olho hoje, eu vejo como se elas fossem um planeta Terra inteiro. Cada um. Então, a gente precisa ter muita lucidez para entrar no campo do outro. E não só, ah, eu senti isso e é isso e petrificar. Não... A gente está falando é, de, um, de um mundo que tem norte, sul, leste, oeste, camadas profundas e camadas para o alto. É, a gente precisa realmente sentir e ver o centro do que está que gerando tudo aquilo. Né? E aí, numa conversa trazendo essas memórias né? falando, você já percebeu isso no teu campo ah, e algumas pessoas estão falando ah, então fazendo com que a pessoa aceite isso que ela mesma tá se criando para a gente é, criar um alinhamento no presente momento e aí tudo começa a ficar mais fluido de verdade né? mas esses carrosséis existem por isso que eles pedem a uh, um alinhamento total do seu mental do seu emocional do seu espiritual do seu físico é importante, precisa. Uh, eles estão falando que é para parar de ficar pedindo. Ai, Pelo amor de Deus, não sei o que. Então, assim, eu sou Deus em ação. E eu escolho estar com a minha verdade. Eu sou Deus em ação. Eu escolho sair da mentira porque eu sou a luz, eu sou o sol, eu sou o amor, eu sou a inteligência universal. E eu estou mandando este comunicado, eu estou enviando esta mensagem para este corpo, para o meu saber, para que eu tenha clareza de quem eu sou todos os dias da minha vida, para que eu não durma nas ilusões e nas inconsequências dos irmãos, mas que eu viva na minha lucidez. E aí, com isso, todos os dias se dizendo, mesmo se deparando com um muitas crenças ou realidades que você mesmo se colocou e trazendo por afinidade outras entidades ou mentes encarnadas ou emoções encarnadas que se afinizam, e aí deixa o quadro um pouquinho mais é, pesadinho, mas com quanto que você alinha, você não tem nada disso. Aí você trava uma... Ai, é como se fosse uma batalha você com você mesmo, de autoalinhamento. Não precisa brigar. Você vai alinhando, você vai trazendo uh, todos esses campos soltos que não eram entendidos para cá. Nossa, eu estou vivendo tudo neste mesmo momento. Neste mesmo momento eu sou eu, meu, meu eu superior. Neste mesmo momento eu sou a fonte. Neste mesmo momento eu sou a consciência crística. Neste mesmo momento eu sou um ser humano. Neste mesmo momento eu já fui uma consciência extremamente umbralina e, e sou essa consciência extremamente umbralina. E você vai alinhando tudo num eixo só. Parece complexo, mas a gente começa a entender isso na carne. Então, essa mensagem que está sendo passada para você, não deixe só no eixo do saber. Por favor, leve esta mensagem para a sua prática diária, sem querer correr para um resultado, porque você já é o resultado. Você não corre atrás de nada, você já é. Você não corre atrás de nada, você já é. Você não corre atrás de nada e você já é. Ah, eu acho que era isso, essa parte. Agora a outra parte do que está acontecendo comigo, que eles pedem para compartilhar, é, eu não tenho vontade de ouvir nenhuma mensagem mais. Nem de quando eu olho para o próprio Sananda ou para todos os seres que vêm, é, eu me sinto comigo eu sinto que a minha voz, o meu sentido, ele é importante também, é, é como se parasse a supervalorização, claro que é importante a gente ouvir as codificações, é, se sentir nessa oração que vai praticando aí, nós nos tornamos a própria oração em cada fala, é, é uma etapa, porque nós estávamos muito desvalorizados num lugar que colocaram a gente bem abaixo, de qualquer coisa, e de repente vem esses seres mostrando o quanto e o que nós somos, né o quanto é, de valor nós temos para o universo e a nossa verdadeira capacidade. E de tanto ouvir essas codificações, você... Você para. Eu recebo muitos compartilhamentos, eu sei que é importante, essa fase é importante, continuem, é linda. Eu engoli tudo de, de mensagem, sabe? Seja do Vital Frozen, seja das mensagens canalizadas ou através do Lee Carroll ou do Cristiano Moro do Cryon, a, a Mônica Medeiros com a Sheiliana, a Luga Mach também. Eu fui ouvindo essa turma toda, o Matheus, a Chiara, a Beth, fui ouvindo, fui deixando aquilo... As codificações que vinham através de mim, rescutava, ouvia, ouvia, ouvia, ouvia o Paulo Veneziano, o El o Seraphis Bey, a Mestra Nada, a Rovena, o Miguel Arcanjo, Samuel, Rafael, Mãe Maria... Toda essa turma, sabe? O Sanato Kumar, foi um estouro na minha vida, quando esse cara veio. Uh, os mentores espirituais em outras alçadas dimensionais, né? Os Pleiadianos, os Arcturianos, os Lirianos, os Felinos, os Sirianos. É muita gente. E aí, tá, que legal, você se impressione uma vez. E aí, eu não lembro qual dos irmãos que falou assim. Você se escuta importância de se escutar. Então, de todo esse treino, dessa empolgação, dessas codificações, dessas idas em planos regenerativos, nas câmaras regenerativas, nas naves, as habituções, não sei o que, aliás, essa noite estive em algumas, aí vi vários de vocês lá. Esse deslumbramento. É comum, é normal. A gente Todos nós estamos em missão de despertar, saindo de um sono profundo de inconsciência, de tanto se fazer mal e não usar todo o poder para uma única finalidade. Amor. Tudo que você é, amor. Então chega um momento que você para e de longe é um é uma demonstração de arrogância. Não. Porque você encontrou aquela pessoa que você queria você mesmo e é nesse lugar que eu tô trazendo a intenção aqui para vocês que eu nem imaginaria que seria agora eu só fui indo fui indo fui me motivando fui fui acreditando fui intuindo os livros trazendo e vão ver muito mais é claro mas é é um turbilhão de coisas para você olhar para eu para Deus mas na verdade eu tava rezando para mim eu tava pedindo para mim mesmo as coisas do que eu sempre fui capaz de realizar é essa a mensagem semana que vem eu coloco mais um videozinho aqui mas vou de acordo com os insights que vem e com a verdade do que eu tô passando Tá? tô aqui ó no silêncio Passei pelo alinhamento mental, emocional, espiritual, começou com o espiritual, como eu já expliquei lá no Instagram. E agora eu tô num alinhamento físico, eu tô fortalecendo músculo por músculo, cuidando e reprogramando no osso memórias do passado. Tá é incrível, fazendo muitas liberações de medo quando eu vou dormir, e muita agitação, muita energia cristalina vejo, assim, quando eu tô no duplo ali, ele começa a passar, aí vai na Alice, cristaliza se cristaliza o meu marido, cristalino Alfredo, Aí é, eu vejo a, a consciência da minha Catarina correndo pra lá e pra cá, né, em duplo, que ela brinca, corre pra lá, dá uma saudadinha, ela vem dar uma lambida e volta, ó, caramba, e aí aquilo porque tá limpando, então se permita voltar ao seu centro, e chega uma hora que quando vocês sentirem, ai, parou, e não se... Aí começa aquela cobrança, ai, eu não tô lendo, eu não tô fazendo... É tudo você, você já sabe. Tá no ar. Respira essa verdade. Mas a gente tá chegando lá.